Amigos, tudo bem? Eu sou Miguel Silva de Oliveira Você tá no canal do Miguel208 E o papo é série hoje Hoje eu vou falar do, no dia que eu fui Uma missa de um ano Sabe um, o vídeo anterior Muito tempo atrás que, eu, que foi o primeiro Vídeo falando do Vovô Laerte Essa é a missa de um ano depois De que ele virou estrelinha e... Eu garanto que eu não vou chorar porque eu tô quase chorando Aqui Decidi ir porque eu pensei que ia Ter salgadinho Coisas... Sim, mas só que eu lembrei. Não, repete. Tu tirou a mão <risos> Mas eu lembrei que a missa não tem coisa assim. Mas só que teve um lanchinho que ele... o pai tava dando os bichos... Eu fiquei tipo. Eu vou ficar aqui sem comer nada. O biscoitinho que ele dava era tipo assim, gigantesco e branco. O padre se você tá vendo. Se você tá vendo isso. Me desculpa. que você tá rindo, me ser é assim. <risos> ah, Probleminhas técnicos, nesse dia tava muito quente, era tipo assim, 12, mais de 8 mil graus. Não, não é para exagerar, mas tava quente, no dia eu lem que eu tava tão suado que tava escorrendo água aqui, ó. Quando eu entrei na igreja eu fiquei tipo assim, ó, achei bonitinha. Mano, mas só que mais surpreendeu, tinha mais pintura de Jesus ali, Jesus ali, Jesus aqui. Eu não vou zoar Jesus porque... Né? Né? Tirem né? os bebês da sala, que agora o papo Cara, o padre começou a falar que Jesus ia ressuscitar. Eu falei assim, não fala que ele vai ressuscitar dos mortos porque eu tenho... Medo, eu acredito em tu, não precisa provar, porque eu não gosto de zumbis. Esse dia foi um pouquinho tedioso, mas o importante é que a gente tá com saudade. Mas o vovô lá ainda tá, tá lá em cima cuidando de nós. Ó, quero que não vou chorar, porque eu tô quase chorando aqui, chorando aqui, chorando aqui. Então é isso galera, espero que tenham gostado, deixa o seu like e se inscreva no canal, tem mais vídeos se vocês quiserem, só clicar aqui na minha, na minha, na minha cara assim ó, pá, aí vai vir, vai, vai vir meu canal, vai, vai vir tudo.